Beleza galera, canal Faixa Verde no ar Muito mais informação aqui E hoje a gente vai ter um canal um pouco Diferente, vai ser mais espécie de um vlog Que eu vou estar tá fazendo, Por quê? porque Que a gente tem que explicar algumas coisas aqui do canal Quem acompanha aí já deve ter percebido uh, Não tenho muitos inscritos No canal, mas quem acompanha Já deve ter percebido que uh, O canal, ele andou meio estagnado Meio parado, exceto por dois vídeos aí Que eu postei ultimamente O último inclusive sobre Games with Gold Falando sobre o as informações dos jogos que foram Transmitidos essa... pelo, não, pelo Major Nelson né? Essa semana Esse vídeo inclusive foi Passado aí uns 4 dias depois Do que outros canais já estavam passando Passou tudo E passou as informações tal Então assim, devido a isso O canal ele vai passar por alterações E vai ganhar uma originalidade Um pouco maior então, Ou seja, conteúdos exclusivos Do canal, de forma programada A gente vai ter uma programação aqui do canal Onde é, quem estiver assistindo Vai ter uma informação um pouco Diferente das coisas Então na verdade, eu, não, eu deixarei de passar Apenas as informações, porque as informações são rápidas e mudam demais, né E passaria uma coisa um pouco mais aberta, uma visão talvez sobre aquele assunto Uma coisa que eu ouço, comentário, alguma informação Então o canal, de certa forma, ele não iniciou com o nome de faixa verde Quem acompanha algum tempo atrás, vê até que eu não mudei ainda o, o... Quando aparece o meu nome aqui, né, eu não mudei Ele aparece como X Game Go, que era o nome antigo do canal Black's Game Go ali nasceu aí numa é, ideia né, em 2017 para ter a questão de passar sobre vários jogos. Né? Antes, de, antes de questão de falar, poxa, eu gosto de Xbox, gosto de jogar Xbox, eu gosto de jogar jogos. Então, assim, eu comecei lá com o Master da Sega, comecei usando Nintendo, enfim, fui por Xbox, também tive PS3, enfim, a gente vai tendo vários jogos, vários consoles diferentes e vai aprendendo um pouco pela, pela plataforma. Então, ou seja, o canal ele vai se abrir um pouco mais a outras plataformas, ele acabou se fechando ali no mundo da Microsoft, mas vai acabar mudando um pouco devido a também às mudanças que estão ocorrendo. Não é aquela questão, ah, eu deixei de gostar de Xbox, não. O Xbox ainda é o meu videogame preferido. Tá? Muita gente até zoa comigo Poxa, mas você gosta de Xbox, Carlos? Pô, o negócio de jogar Playstation Lá, os fifeiros de plantão, né, pessoal? Também gosto do Playstation, gente Mas assim, eu não vejo muita diferença Na questão da briga, que nem Eu falo o seguinte, poxa é, tenho o Mega Man 11 Para Xbox, mas o mesmo jogo Ele é lançado para o Playstation Exatamente igual então assim, ah, beleza, eu posso jogar em, em enhanced nesse, nesse console aqui com 4K melhorado e tal, mas não faz muita diferença se você for ver bem. Jogar em 4K um jogo de desenho e um jogo de desenho aqui em Full HD não faz tanta diferença, você não vai ter tanta mudança no jogo. Lógico, a minha preferência ainda é o, é o Xbox, mas assim... Para aquela pessoa que, de repente, igual eu não tem uma TV 4K, não faz muita diferença, né? A TV comum, então, assim... Uh, cai um pouco na besteira daquela questão da pessoa ficar brigando. Ah, pá, pá. Meu console é a pilha, meu console é a pilha. Não, ainda uma pilhinha da Sony aqui, ó. É muito boa, por sinal. Mas, cara, isso aqui é ótimo. Continua rodando, roda legal. Então, assim... A briga é besta, até pela seguinte coisa, fa faço a minha abertura de canal aqui, né, para outras plataformas, uh, onde a gente vai começar a conversar com outros canais, inclusive quero mandar um abraço aí pro canal NT Project... Tá, Nintendo, ali, se você não conhece o canal, vá lá, vai ter o um link abaixo, conheça o canal do cara, conheça o trabalho do cara, inclusive a gente vai fazer conversas no canal aí, ele, ele mais do lado do Nintendo, eu gosto mais do lado do Xbox, mas a gente vai começar a conversar no canal aí, já tô conversando com ele em relação a isso, tá? Ahn... Uh... Quem sabe fazer lives futuras, fazer alguma coisa para o canal alavancar não só o meu, mas o dele também, entendeu? Outros canais também, sonista que tiver aí também no meio A ideia é falar sobre consoles, até porque uh, Essa semana eu não falei Eu ia trazer aqui a notícia em relação ao PS5, né? Em relação ao Xbox Descartes, mas eu não falei Eu li as especificações dos consoles Praticamente os fabricantes vão lançar Dois consoles iguais, pra galera ficar brigando, questionando, tal. A Microsoft com seus exclusivos, a Sony com seus exclusivos, mas se você reparar bem, o console em si é praticamente o mesmo. Vem o mesmo processador, um lá veio com o Adobe Atmos melhorado, outro já vai vir com áudio 3D, cada um ali na sua ideia, mas a ideia é a mesma, entregar o jogo no final do jogo. Coisa que até smartphone anda fazendo muito bem, tá? Essa semana teve o lançamento do Call of Duty, Pra quem não jogou Call of Duty Mobile, é uma boa opção pra você puxar lá e jogar Joga, baixa o jogo, o jogo veio é muito legal Eu tô jogando o jogo e assim, em si uh, Também pretendo trazer coisas assim no canal Por quê? Porque a coisa tá se modernizando O pessoal tá ficando mais sem tempo Igual eu, não tenho tempo, estudo, trabalho... Segunda a segunda, domingo a domingo Tem diferenças aí Nem sempre tem tempo pra jogar A gente tem que, de, tem que dar suporte pra família também, né? Tem que estar de olho na família uh, A gente tem pessoas aí que são pais, inclusive Pô, e curte o canal Já percebi que a pegada aqui é um pessoal mais velho que tá curtindo o canal Então, assim, de certa forma A... Uh, a gente não tem muito tempo, tem um tempinho ali pra jogar Tal, aí outro dia Daqui 3, 4 dias vai ter um tempinho de novo O foco não é esse O foco é o divertimento, então a gente vai ter Divertimento aqui no console, no videogame Vai ter um divertimento ali jogando futebol Com o filho, não sei, né Saindo com a esposa, enfim Quem namora aí, namorando Então Muda muita coisa, né A vida muda e assim, as pessoas mudam também O perfil, as coisas E é essa a intenção do canal agora para mudar não é não ficar brigando, é igual alguns canal que pega e entra, entra no ar e começa a falar lá oh, o videogame é mais top. Aí ah, eu não fui na BGS porque pá, porque pessoa me bloqueou. Que tal, tal, tal é nada disso. Então, assim, a ah, teve coisa legal passou na mídia da GBGS. Pô, tá tendo BGS. Vamos falar de BGS. Se puder, se der pra falar, se der pra visitar a BGS, vamos trazer aqui. Inclusive, o canal aí, amigo visitou a BGS, quem quiser verificar, a gente vai passar algumas informações também, clica lá, verifica a informação, enfim o canal ele tá partindo por um lado aí um pouco diferente, também quero mandar um abraço aí pessoal da Todas as Datas lá no Parque Dom Pedro, aliás sem eles aí Muita coisa no canal não teria rolado, tripé, fone, enfim, é, pad, mouse, controle, tudo que tem aqui no canal, muita coisa foi dada ali, foi é, em ajuda a... Loja da Todas as Datas no Parque Dom Pedro Shopping. Então um abraço para você, Alessandra, Karine, pessoalzinho Cidinha aí, todo mundo que tá. É, que trabalha na loja, né? Enfim. Então, quem não conhece, vai lá, fica na cidade de Campinas, o. Uh, o shopping, né? Mas você pode seguir as redes sociais deles também para curtir aí bastante coisa e ver o que, que eles vendem na loja. Vende bastante coisa legal, tá? Uh, enfim, a ideia do canal é essa. Então a gente vai passar por mudanças e voltaremos aos consoles antigos também. A gente não pode esquecer deles aqui no canal. Então, assim, uh, o canal quando começou, a primeira live que a gente teve no canal aí, quem buscar foi do game Astral do. Sega Saturno, tá? Sega Saturno foi um showdom meu na época, assim como o Super Nintendo, assim como outras coisas, é assim. Uh, não é porque a gente tem jogos mais novos e é, features mais nova. Atualmente também joguei, né? Dei final no Detroit Become Human. É, ainda não platinei o jogo, mas já dei final, já fui até ali o último. É, Último perfil do jogo, agora eu tô lá jogando umas partes para platinar o jogo. O meu, minha ideia não é muito platinação de jogo, mas assim em se. Si. É um jogo também que agora eu posso falar, poxa, qual que é a minha percepção desse jogo? Mais um jogo para mim jogar, é uma informação a mais que eu posso falar. Então, assim, a minha percepção é diferente do que aquela na época que lançou o Detroit Become Human em 2018, tá? Então, várias pessoas lançaram, falaram sobre o jogo tal, a mídia em si hypou o jogo. Mas qual que é a percepção agora? O jogo é interessante ainda? Então assim, é essa ideia que eu quero passar no canal. Então, fugir um pouco daquela questão tradicional da questão de mídia e voltar um pouco para essa questão, vamos falar de PS4, vamos falar de Xbox Vamos falar de Nintendo Switch Vamos trazer gente do, de outro canal para falar Aqui, porque não abriu O, o microfone do canal para falar, as câmeras Do canal, não tem problema A gente vai lá no cantinho faz a live uh, Vamos trazer Live de jogo antigo Principalmente de domingo, domingo é um dia Que a gente vai jogar aqui Super Nintendo, vai jogar Mega Drive, eu vou jogar esse tipo de jogo aqui No canal, quando puder, quando der Enfim, tem que ver que eu tem que falar pra galera Eu trabalho de domingo muitas vezes Hoje eu tô de folga E em si, é, a gente vai trazer coisa muito legal no canal E vamos continuando aí Vamos tocando barco Vocês vão vendo aí as informações que rola no canal E para quem não conhece o canal também Gostou da informação Vai lá se inscreva no canal, toca o sininho, então, o famoso mendigo de, light, de likes, né? <risos> que a galera fala, né? Mas, para esse canal, não tem como não falar dessa forma, é o jeito que o YouTube remunera, galera. É pelos likes, é pela inscrição no canal, é você assistindo o canal aí, se gostou, passar para um amigo, é... enfim... Passando informações sobre outros canais também, porque a comunidade do YouTube tem que se ajudar também. Não adianta ficar com essa guerra de pessoa brigando um com o outro, que não vai funcionar em nada. Em si, existem muitas pessoas que são haters de outros canais, né? Quem acompanha o, o YouTube sabe muito bem dessa questão, né? E a própria, o próprio algaritmo do YouTube também, às vezes, atrapalha um pouco. Então, às vezes, alguma informação que... uma besteira ali, que eu falei sobre uma música, eu toquei somente música... É uma coisa que atrapalha bastante Então assim, eu andei visualizando bastante coisas Esse tempo que eu andei parado Vídeo de viagens Vídeo de outras línguas Vídeo de De, de é, Jogos Mais assim, algumas coisas falando sobre Montagem, informação de jogo Então assim, eu acho que é, Temos que manter a originalidade do canal E a originalidade do canal vai ser dessa forma Então foi mais um vlog hoje uma conversa para você que curte aí o canal, em si a gente vai estar tá passando e começa hoje a programação nova do canal com várias coisas, e o canal ainda tá com a ideia com o nome de Faixa Verde ainda a gente tá pensando se vai se vamos continuar com essa ideia com Faixa Verde, é, representando aí um lado Xbox um pouco mais aberto não um lado, digamos assim não vou falar palavrão, mas não um trouxa da coisa, tá? Então não é ser trouxa, não é chegar e falar, ah, eu vou falar só mal ali do outro fabricante ou vou ser o cara que vou passar o pano, então, famoso ah, o Playstation foi lá, vou passar o paninho no Playstation, Microsoft foi lá, ó, vou passar o paninho na Microsoft, não essa é a ideia não a ideia aqui é trazer uma, uma programação diferente no canal. É falar bem ou falar mal de um jogo, se puder falar, se tiver como falar. E passar uma informação mais clara da coisa. Então, Ou seja, não adianta nada, por exemplo, eu demorar. Que nem a Sony demorou pra caramba lançar o The Last of Us 2. Para justamente lançar agora mesmo no PS4. Porque ela vai acabar lançando junto com o PS4. E depois talvez ali o PS5 vai fazer uma versão melhorada. Então assim talvez é Uma forma interessante de você comprar um jogo, por exemplo, não comprar um Spider-Man hypado por 210 reais, como eu vi, depois 169 para tá custando agora 69 na Americanas. Então, assim, é, em menos de seis meses o jogo reduziu, ou seja, você comprou, pagou mais caro um jogo hypado à toa. Então, assim, é, ter essas ideias de que tal jogo às vezes não tá... Não é tudo aquilo, ou pode ser jogado Depois muitas vezes também é, Days Gone também é um jogo que me Entristeceu bastante É um jogo que eu gostei de jogar Joguei uh, Mas não me trouxe aquela experiência Igual, ou trouxe uma experiência Muito igual a outros jogos que eu já vi também Então assim, é um jogo que eu também Não dei final, pretendo dar final nele Em breve, assim que eu tiver um tempo Mas... A crítica fica ali só de você jogar um pouco. É um jogo que assim, eu achei um pouco repetitivo, um gráfico muito bonito, mas repetitivo. Então, assim, tenho o Red Redemption pra jogar ainda, não joguei Red Redemption 2, vi muitos vídeos falando na época, né? Tocou ele por Xbox. Mas enfim, é, isso aí é conversa para outras horas. A gente vai passar mais informação. Uh, eu vou talvez fazer também um release aí do Call of Duty Mobile essa semana falando um pouco sobre o jogo pra quem não baixou, mostrando um pouco o jogo aqui no canal. É, não vou falar mais só sobre Xbox, também vou falar sobre jogos mobile aqui no canal. Jogos mobile, bom, não vou falar de plantes vs. Zumbi, aquele joguinho de celular, não. Vou falar de coisa bacana. E no sou Mario Kart agora também na Nintendo. Então, enfim, a gente vai falar bastante coisa no canal. Um abraço, galera. Até mais e muito mais coisa vai rolar aqui no canal Faixa Verde. Um abraço. É isso aí.